E aí galera, beleza? Daryl aqui, e nesse Ei! vídeo eu vou matar um grande mistério meu e de um cara que comentou em outro vídeo Que é o que eu acho que vocês já viram, né? Mas não só pelo título, mas aqui pelo vídeo também Que é essas pegadas aqui no chão, né? O que, que são elas? De quem pertence? O que, que a gente ganha com isso? Etc, né? É o que a gente vai discutir agora na primeira vez que eu vi isso aqui, eu tentei bater, eu tentei pular, tentei procurar alguma coisa perto da área Pra ver se alguma coisa justificava essas pegadas, porque eu nunca soube o que que é E era tão difícil bater também, que nem aquelas libélulas que cura veneno, né Então, tipo, era muito difícil saber o que que era, mano E depois que eu vi o comentário daquele cara, eu analisei um outro lugar que tem essas pegadas, né Que tava ali perto de onde eu passei Até que eu finalmente matei a charada do que que era ah, eu não sei se você sabe a localização de uma dessas pegadas, né? Mas aqui eu tô bem aqui fica perto do... de onde a gente inicia o jogo, né? Então eu tô aqui na praia, se você subir aqui em cima, você vai ver que tem ali o cemitério de onde a gente inicia. Então fica bem pertinho mesmo. Bom, e falando no mistério, eu não sei o que você tava esperando, né? Mas não quero te decepcionar. Quando a gente bate na frente dessas pegadas, é revelado aquele bichinho que dropa item, Que nem aquele lagarto de cristal do Dark Souls 3. Então, é... Praticamente isso, o mistério solucionado. Certo então, vou bater nele aqui pra vocês verem. Eu recomendo ela ficar na posição que ele passa, porque ele é bem rápido e difícil de atacar. fica aqui na equipe dele e espera ele Pronto, consegui. E ele me deu aqui cinza de guerra. Um item até que bem útil. Bom galera, é isso o vídeo. O mistério dessa pegada foi revelada E agora, se você ver outra pegada no mapa assim, você pelo menos já vai saber o que é e ainda vai ganhar um item. É isso, valeu e até a próxima.